É uma, não foi necessária uma reforma para prejudicar os trabalhadores. E aí eu digo não só em relação aos trabalhadores do setor privado, porque todas as vezes que se esboçam crises no Brasil, a, o, primeiro a ser, a, o primeiro setor a ser atingido é, por medidas por medidas prejudiciais são os trabalhadores. Isso os trabalhadores do setor público que ficam um ano sem, sem receber reajustes, né, que têm os seus direitos, é, não podem ser suprimidos, mas congelados. Né, e o setor privado, os trabalhadores do setor privado, que são é, muito atingidos. O que, que o Brasil precisa, além de uma, de uma reforma fiscal né, para gerar emprego, para o crescimento econômico, para gerar emprego, precisa investimento em educação, investimento em cultura, para aumentar a produtividade